Uma plateia jovem e muito curiosa. A engenheira da NASA, Nagin Cox, falou para um auditório lotado, composto por estudantes de escolas públicas e também da escola americana, no Planetário da Gávea. O tema foi o ingresso na carreira científica. A gente lida com crianças, né, o ensino fundamental, e a gente tenta, especialmente no segundo segmento, que é o chamado ginásio, né, a gente estimular uh, os alunos, a gente tem laboratórios nas escolas para os alunos praticarem a ciência né, concretamente, e a gente estimula a formação de professores para também que eles motivem seus alunos para o interesse pela ciência. Um grupo de meninas também participou de um workshop onde foi elaborada uma carta de sugestões entregue para representantes do governo federal. Todos os estudantes queriam saber sobre a trajetória da Americana, que atualmente trabalha em um laboratório responsável pelo desenvolvimento do veículo Curiosity Rover, usado para pesquisas em Marte. Ela mostrou que ser cientista não é apenas para os filmes de ficção científica, também pode ser um projeto de carreira. É a partir do jovem que se vai estimular a importância da ciência estimular a curiosidade porque a ciência e tecnologia é fundamental para o desenvolvimento de um país. O evento também teve discussões voltadas para profissionais da área. Eles traçaram um panorama para o setor no Brasil e também discutiram políticas públicas para incentivar a formação de novos cientistas. Ter referências é algo sempre muito importante. Na vida a gente sempre busca referências. E você perceber alguém que construiu um caminho, um caminho importante, né? e chegou aonde chegou. Eu não tenho a menor dúvida que isso serve de inspiração para esse jovem. Referências de sucesso como Nagin Cox que deixou um recado para as jovens que desejam ser como ela. Stay focused on why she wants to do science and technology. What, how does she see herself in, in 20 or 30 years, or you know what, where does she see her life going? The advantage of kind of keeping your eye on the ball, and keeping your eye on the goal is then when there are obstacles, as there often will be of people who don't think this is what you should do, or it's seeming like a long time to get that education, then it'll be easier to stay with that if you remember why you're doing that.